Recentemente eu estava navegando pelo YouTube, quando eu me deparei com este vídeo. XXX Tentação com Bandinha Lopes. Tá, ok. Mas quem é essa mulher? Então, eu fiz uma breve pesquisa e eu descobri que ela é médium, E para quem não conhece, um médium seria aquela pessoa que, segundo o espiritismo, tem a capacidade de se comunicar com os espíritos, com as pessoas que já morreram. E isso foi o suficiente para me cativar a assistir esse vídeo, que até antes eu estava com o pé meio atrás porque espiritismo não é uma parada que eu acredito, ao menos não tanto. Eu sempre tenho as minhas dúvidas, mas eu decidi assistir só para ver como seria se o que ela fosse falar realmente batesse com a vida do Jasa. E por já, eu vou deixar aí o corte que eu tirei do canal Planeta Podcast. Eu prefiro que vocês assistam para que em seguida eu possa dar a minha opinião. Nunca ouvi falar desse cara, mas... Quer que eu explique a história dele é, antes um é. pouco? Pode ser. que, que Quer que eu entro na É, entra ah, na é depois, é. depois tá. fala. Que aí não, eu não entro no lado Isso, físico. exatamente. Pode ser? Melhor. Pela última reencarnação, esse espírito, ele entra nessa última reencarnação numa vivência sábia e bem produtiva. Ao mesmo tempo, regido por muito ódio, rancores e mágoas de uma infância totalmente mal resolvida. Em vidas passadas, a brutalidade, a tristeza, aonde em vidas passadas praticou vários, várias negatividades. Aonde o ego, a arrogância em vidas passadas fez com que nesta vida pela qual foi a última se tornasse uma pessoa literalmente revoltada com a vida, com a própria religião, de pouca fé e, ao mesmo tempo, numa discussão divina muito grande. É um espírito que, em termos de religião, ao mesmo tempo que ele discutia muito com Deus, ele amava muito Deus e pedia muito ele as cremências e a força para sobreviver a cada dia. Ele tratava Deus como se fosse um vizinho, um amigo de porta, aonde ele continua debatendo até hoje desta mesma igualdade. Sobre uma espiritualidade individual, ele aceitou a espiritualidade do jeito e da forma dele. Aonde por mais, que se, por mais que se tornou uma pessoa revoltada com o mundo e com a vida, teve uma infância sofrida, mas ao mesmo tempo uma razão de vida muito, mas muito vivenciada. Aonde tinha suas opiniões próprias, vivia pelo teu próprio mundo. Desde os sete anos de idade, já tinha uma personalidade montada e uma razão de tudo que queria pela própria vida. Família foi bom? Foi. Até então para colocá-lo no mundo e ele valorizou tudo isso com muito valor. Mas a vida inteira e veio pronto numa opinião perfeita, vinda por ele mesmo. Nunca foi de ouvir ninguém, ouvia todo mundo, os conselhos, mas ao mesmo tempo sempre vibrado pela própria vida. A regência de Exu, que é o que sempre o comandava na linhagem da terra, e filho também de Oxum que é o que trouxe a vivência através de Emanjar. Essas duas orixás feminino e Emanjar, principalmente, foi a que acobertou em todos os sentidos. Na verdade, traz Oxum, porque se não fosse Oxum, que é Nossa Senhora, a mãe dele teria tido um aborto espontâneo é, na gestação. e ele teria ele, ele não teria tido conclusão de vida é, passando de um parto, então ele só ia ficar numa gestação de quinto ano no máximo, de dos quinto mês, e teria abor sido abortado. Então, quem o acolheu foi Oxum, que é Nossa Senhora. Porém, a mãe mesma é Iemanjar. Ele é regido pela cabeça de Emanjar, aonde deu a ele a inteligência, sombria e um caminho totalmente individualista. Regido, literalmente, de poucos amigos, aonde, ao mesmo tempo que tinha o lado radical, também tinha os momentos da doação, a crença numa mistura e numa fé individual. Hoje, esse espírito ele vive numa tranquilidade, porém se debatendo o tempo inteiro para melhorar ou para tentar voltar. A volta para ele seria fundamental para rever valores e literalmente fazer novamente o que não foi cumprido do jeito e da forma que tanto gostaria. É um espírito de uma personalidade muito forte, aonde por mais que ele tenha tido pai e mãe, ele desde criança ele já sabia o que queria. De repente, ó, oh, não pega isso aqui não. Não, eu vou pegar porque eu quero. Então, ele foi muito educado por conta própria e do jeito dele. Uma personalidade muito enraizada. É, aqui traz o lado frio e calculista, ele herdou do lado paterno, que é onde entra como karma fundamental a origem paterna. A mãe também, por mais que seja um lado materno, geralmente a mãe é o amor, é a compaixão. Ele também teve grandes desavenças com essa mulher também, que é a mãe. Então, na vida dele, ele teve muitos altos e baixos, conflitos, mas que nem um momento ele conectou. Ele simplesmente, desde criança, ele fez uma personalidade própria para a vida dele. De outro lado, a inteligência, a sabedoria, a frieza de resolver tudo com muita cautela e o ponto da espiritualidade, de é, viver a espiritualidade de uma maneira muito radical e ao mesmo tempo ele acabava sendo respeitado nas orações, mesmo sendo aquele bruto. Honestamente, eu fiquei surpreso, pois ela disse bastante informação que foram vividas pelo Jazz, Mas, em contrapartida, são informações de cunho duvidoso. Afinal, na minha opinião, bastante pessoas poderiam dizer isso. Não é desmerecendo a profissão ou religião. A questão é que utilizaram logo uma foto do ex, onde está nítido que ele teve alguns problemas. Eu fico em dúvida porque, eu imagino, se eu, ao invés dessa foto eles tivessem usado outra, onde a personalidade do X não ficasse tão exposta. Digamos que eles tivessem usado essa imagem, E tá aparecendo na tela. Será que a Bandinha Lopes teria dito as mesmas coisas? Enfim... Eu não sei. Outro ponto que eu gostaria de destacar foi quando a Vandinha Lopes disse que o ex teve bastante conflitos com a mãe dele, o que, até onde nos foi exposto, não foi exatamente assim que aconteceu, tendo em vista que eles quase não viveram juntos por um bom tempo, que, para quem já se esqueceu, o ex tinha pouca convivência com a sua mãe, pois ele vivia na casa das suas amigas e vizinhas enquanto sua mãe trabalhava, e que, um tempo depois, ele foi morar com a sua avó, Colette Jones. E, basicamente, eles só se reaproximaram quando o ex começou a fazer sucesso. Independente de tudo, é uma experiência interessante em assistir isso pois, ao que tudo indica, ela não tinha conhecimento nenhum de quem era o ex. Mas e aí, na sua opinião, o que você acha disso tudo? Acha que ela simplesmente cuspiu palavras ao vento? Ou ela realmente tem esse poder de se comunicar com seres espirituais? Conte aqui nos comentários o que você achou. Por fim, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos em uma próxima. É nóis.